penso que essa questão neste momento está ultrapassada. As notícias que acabei de receber são as de que, uh, feita a, a votação final global pela Assembleia da República em plenário, que uh, já está marcada a reunião para a redação final e que marcada essa reunião para a semana que vem, depois é a publicação do Diário da Assembleia da República, há de ser, uh, depende de haver ou não reclamações, se não houver reclamações, no final da semana que vem, mais tardar no começo da semana seguinte, estará em Guan. E portanto, ora, o final da semana que vem é daqui a uma semana, dia 16. Se não é dia 16, é dia 19. É evidente que não é indiferente por uma razão muito simples. Porque uh, pode ou não coincidir com eu estar no estrangeiro e ser difícil uh, promulgar, uh, sem ter pelo menos um tempo para receber o diploma, para o analisar e para tomar essa decisão, mas se não é no próprio dia, é logo que eu esteja em condições de tomar a decisão. Para mim, não, não, não é uma questão de ter ou não, tem que ter texto, e depois do texto é que formulo a minha decisão, e não será muito tempo depois, como vos digo, receba 16, pode ser nesse fim de semana é natural que seja, recebo a 19, será um ou dois dias depois.